Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje. Eu tô indo lá na mamãe Honda. Vou falar com os vendedores lá para saber quanto que vai lançar a Titan 160 2024. A Honda tá bem parada ultimamente, viu? Tô acompanhando todo dia aí no site. Deixa eu arrumar a blusa aqui. Tá frio pra caramba Pra andar de moto Tá frio aí onde vocês moram ou não? Comenta aqui se tá frio pra andar de moto ou não O solzinho vai embora Na sombra tá gelado e no sol tá quente É incrível aqui Mas é o seguinte família Já tô indo lá na loja da Honda Vamos perguntar direto pra eles lá Quando que vai lançar a Titan Zone? Se eles têm alguma previsão ou não, tá? Porque eu acompanho o site da Honda aí todo dia Todo dia mesmo, eu olho todo dia pra saber se tem novidade pra trazer pra vocês aqui no canal Mas por enquanto, sem novidade, não tem notícia nenhuma E outra coisa Cuidado com notícia fake, tá? É, esses dias eu tava pesquisando, vi uma notícia aí da Titan 2024, que já tinha saído e é mentira, família, mentira tem um, E era uma reportagem ainda, não é nem canal de YouTube, era reportagem Falando disso. E é mentira, não saiu tá? Então toma cuidado aí com notícia fake Que nessa época aqui costuma vir bastante pessoal Fazendo notícia fake aí Só pra ganhar visualização, pra ganhar views Esse tipo de coisa, tá ligado? Então vamos lá na mamãe Honda perguntar direto pro vendedor Se ele tem alguma notícia ou não Porque eu vou comprar Olha, a moto faz tanto barulho que a mulher até fechou o vidro Vocês viram família? Minha moto faz muito barulho, é que vocês não têm noção pelo. assistindo aí pelo celular, pelo computador. Mas, pessoalmente, ela é bem barulhenta. Ela incomoda. E é do jeito que nós gostamos, né? É incomodando. Pra chamar atenção, ó. Ela berra demais. Já estamos na rua aqui de trás da. da. Mamãe Honda. Ela é logo ali na frente do escorteirão. Acompanha aí que eu vou perguntar E depois eu vou voltar o vídeo pra vocês Falando A resposta aí do vendedor O que, que ele acha Quando vai lançar E se vai ter algum outro lançamento Porque até agora A mamãe Honda tá parada Não lançou nenhuma moto 2024 A Yamaha já saiu na frente Ela já lançou a Factor 2024 E a Honda tá parada Estranho né Porque ano passado Nesse mesmo Mês, já tinha lançado uns 3 modelos 2024 Esse agora nenhum Vamos cortar caminho por aqui Na calçada mesmo Aqui ó, mamãe Honda Vamos, deixa eu ver onde que eu paro a moto Olha as motos que tem aqui família, se liga só Bros Bis, Bis vermelha Primeira vez que eu tô vendo aqui a Twister dourada É bonitona hein, a Twister vermelha Qual que vocês acham mais chave, dourada ou vermelha? Nossa, eu curti, hein? Primeira vez que eu tô vendo. Vou encostar a moto aqui. Deixa eu ver, Vou encostar aqui no cantinho mesmo. está cheio de moto ali. Vamos ter que parar lá do, do outro canto. Tá cheio de moto ali no cantinho. Vamos parar lá dentro da oficina mesmo, família. Igual a gente sempre para aí. Que a gente já é da casa já, né? É isso aí, eu volto com o vídeo pra vocês falando. Demorou? Acompanha aí. Então, família, eu tô saindo aqui da. Mamãe Honda, seguinte, falei com o vendedor sem previsão da Titan 160, tá? Eles não sabem. como que minha moto tá ruim. Só só morre. Sem previsão da Titan 160. E a XRE, Saara, eles acreditam que só lá para setembro, viu? Então a gente vai ter que aguardar mesmo. Eu tô torcendo para ver isso que vem lançar a zona Eu não vejo a hora. De lançar 160 2024 para eu comprar ela. Não vejo a hora. Assim que lançar, eu quero ser o primeiro da cidade a pegar ela. Já vou correndo na loja já encomendar a minha. Porque pode ser que demore um pouco para a entrega. Apesar que na loja tá lotada de, de moto, família. Tá lotado de moto na concessionária. Então é isso, família. Essa é a notícia de hoje. Vou gravar bem rapidão. Porque tá acabando a bateria da minha câmera. Então eu não vou conseguir gravar um vídeo longo pra vocês hoje Mas amanhã eu vejo se eu gravo mais um videozão novo pra vocês, tá? Vamos ver se sai alguma notícia nova aí, porque o mercado tá tudo parado, tá? É, teve queda de venda de motos esse mês também, tá meio paradão ultimamente Demorou, família? Então vamos, vamos aguardar aí Pra quem quer comprar a moto, espera, vai juntando dinheirinho, igual eu tô fazendo Vai juntando, vai reservando Pra na hora que lançar já comprar ela no Pix Beleza? É isso aí família, vamos aguardar as novidades aí da Honda Como tá demorando bastante as motos é, uma, é também uma coisa boa, né? Porque quando demora muito o lançamento a Honda traz novidade Quando não tem novidade nenhuma ela já pega e lança logo de uma vez o modelo 2024 sem mudar nada Então eu acredito que vai ter alguma mudança significativa esse ano Vamos ver aí Vamos aguardar os próximos episódios. Demorou? Tamo junto, família. É marcha.